O robô mandou um sinal aqui pra mim entrar. Vou fazer essa entrada aqui com 300 reais. Agora vocês vão ver aqui, ó. Olha minha banca lá, ó. Conta real, tá? A gente sai aqui no 1.50... Ganhei, ó, botei 300 reais, ganhei 186 reais de lucro. Minha banca subiu aqui e o robô tinha mandado aqui a confirmação da entrada. A vela terminando aqui, vocês vão ver o Green descendo aqui. A estratégia do robô, ou a gente sai no 1,5 ou busca até o 2x, tá? Pra sei dizer que ele manda sinais também, você pode alcançar a vela alta. Olha lá o Green, ó. Olá, me chamo o Kai e resolvi gravar esse vídeo pra falar toda a verdade sobre o Hacker Aviator. Se você tá aqui nesse vídeo, provavelmente você quer saber se ele funciona, se é bom, se vale a pena mesmo comprar, tá? eu resolvi gravar justamente para tirar toda essa dúvida, tá? Eu tô vendo o sucesso do Hacker Aviator por aí. Resolvi estudar, resolvi ir a fundo e resolvi gravar esse vídeo, porque tem muita gente falando mentira por aí sobre o Hacker Aviator. E a minha intenção aqui nesse vídeo é justamente tirar toda essa mentirada aí que tá na internet, falar para você de fato o que é o Hacker Aviator, como funciona, se vale a pena você comprar ou não. Então você vai decidir. Ó, primeiramente, tá? Se você acha que eu tô falando muito devagar, você tá sem tempo para ver vídeo. Faz uma coisa que eu sempre faço aí, clica na engrenagem aqui do vídeo, você vai ver lá, velocidade, você consegue aumentar a velocidade conforme o vídeo vai passando, então você consegue assistir o vídeo de forma mais dinâmica, tá? É igual no WhatsApp, quando te mandam aqueles áudios imensos, você consegue aumentar para 2x, por exemplo, e aí o vídeo passa mais rápido aí para você. Então, eu vou continuar na minha velocidade da minha voz aqui, eu já acho que eu falo muito rápido, mas se você acha que eu tô falando devagar, aumenta aí a velocidade. Tá aqui na engrenagemzinha desse vídeo aí, vale a pena para Fica mais dinâmico para você o vídeo, tá bom? Bom, primeiramente, o que, que é o Hacker Aviator? Eu tô até com a página deles aqui aberta. A página deles, tá? Vou deixar aqui enquanto eu vou explicando para vocês o que, que é, né? Como funciona. Tal. Primeiramente, o que é o Hacker Aviator? O Hacker Aviator ele foi elaborado por de fato mesmo por um hacker chinês para fazer o aviãozinho. Ele hackeia o aviãozinho, como que funciona o aplicativo, né? Então você vai lá, vai ligar o seu aplicativo do Hacker Aviator e ele vai hackear. O, o aviãozinho, o aviãozinho o aviator, né? Se você já, já, você já sabe o que é o aviator, eu não vou ficar explicando aqui porque, se você tá nesse vídeo, você já deve saber o que é o aviator. Se você não sabe, sai desse vídeo e vai comer um pastel. O, hack, o aviator é um aviãozinho de apostas, onde ele sobe e você faz ali a aposta e ah, eu quero que ele pa, ele vai parar 1,5 e aí você consegue tirar seu dinheiro no 1,5. Enfim, você já sabe disso. Porém, ele é um algoritmo, ele pode ser hackeado. Todo algoritmo pode ser hackeado. Né? Tem muita gente aí que é hacker na internet e consegue hackear diversas coisas. E com o aviãozinho não foi diferente. Um chinês conseguiu hackear o aviãozinho. Então, ele te manda sinais do aviãozinho totalmente de dentro do algoritmo. Ele sabe exatamente o que o algoritmo vai fazer e ele hackeia para esse aplicativo. Então, é assim que ele é. Ah, e O pessoal pergunta como que ele funciona, né? como que é, como que funciona depois que eu compro. A partir do momento que você adquire o Hacker Aviator, chega no seu e-mail um login e uma senha. Onde você vai clicar, vai, vai baixar o aplicativo no seu celular, vai colocar o login e a senha que chegou no seu e-mail, e aí você vai conseguir acessar ali o Hacker Aviator. Ah, mas ele é bom? Vale a pena? né bom? Enfim. Eu vou deixar passando alguns resultados de pessoas que já, tiver, já fizeram uso do Hacker Aviator, vai ficar passando aqui na tela enquanto eu falo aqui com vocês, tá bom? Então, não sou só eu que estou dizendo, são essas pessoas também. Só que assim, é o seguinte, você precisa ter gestão, tá? Não adianta só porque é um aplicativo hackeado, ele tem uma alta assertividade por, justamente porque ele hackeia mesmo o algoritmo do, do Aviator, tá? Qualquer aplicativo do Aviator aí ele hackeia, então é um, ele é feito por um chinês, né? Chinês é tudo hacker, tudo maluco e de fato funciona mesmo, tá? Porém... Vale a pena você ter uma gestão, tá? O que é gestão? É justamente você saber o quanto que você vai operar durante o dia. Não é para você ficar o dia inteiro operando no aviãozinho. Faz duas, três entradas e tá bom, não fica se arriscando muito, tá? Por mais que ele tenha uma alta assertividade, não é legal a gente ficar arriscando ali e ficar trocando dinheiro. Então fez duas, três entradas, segue seu dia aí, vai fazer suas coisas e boa. E ó, é o seguinte, o Hacker Aviator, por conta do seu sucesso, tem muita gente plagiando ele, tá? Tem muita gente falsificando o Hacker Aviator e vendendo por um preço menor. Se você achar esse, esses preços menores, eu tenho certeza absoluta que você vai estar tá caindo num golpe. tá? Se você não comprar o Hacker Aviator do site oficial, é certeza absoluta que você está caindo num golpe. Já aconteceu, já pessoas próximas a mim falou, pô, eu achei aqui mais barato, e aí eu comprei e não chegou nada no meu e-mail. E não vai chegar mesmo. Se você comprar de um lugar falso, não vai chegar nada no seu e-mail. Você vai ter caído num golpe, não tem para quem reclamar, não tem para quem pedir garantia. O Hacker Aviator é o único que eu consegui um descontaço aqui para a galera do, do canal, aqui. eu consegui um descontão para quem assiste esse vídeo, porém é desconto limitado, tá? é por um tempo limitado, e porém você tem que comprar também do site oficial, que para facilitar você eu vou deixar o site oficial na descrição desse vídeo, que é esse site aqui, que você já consegue assistir um videozinho, já entende como que ele funciona, então eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o site oficial do Hacker Aviator para você não cair em golpe, tá? E eu consegui conversar lá, eu consegui um descontinho bacana para quem está assistindo esse vídeo. Porém, não sei quando você está assistindo, mas esse desconto dura no máximo aí uma semaninha, tá? Se você provavelmente clicar e passou de uma semana, infelizmente você não vai ter desconto, mas ainda assim vale a pena porque você vai ter o seu dinheiro retornado aí muito fácil. E o Hacker Aviator é o único que tem garantia. Se você achar que não é para você, você consegue pedir o seu dinheiro de, de volta, o seu reembolso aí, tá bom? Porém, não compre falsificado, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o site oficial do Hacker Aviator. É o único que vai te dar resultado, é o único que, de fato, hackeia o aviãozinho aí. Então tá aqui na descrição desse vídeo para você adquirir. Eu vou deixar também o meu WhatsApp, qualquer coisa, se quiser tirar dúvida ou alguma coisa do tipo, me chama lá que vai ser um prazer te responder, tá bom? E comenta aí o que você achou, se inscreve no canal, porque eu sempre trago conteúdos desse tipo, tá? Não deixa de se inscrever nesse canal. Falou, valeu!